Sou a Cláudia Amorim da Notes e vou apresentar neste vídeo como instalar módulos no Drupal 7 de uma forma correta e recomendada. Vou utilizar para isso o Administration Menu que se encontra na página Project Admin Underscore Menu e que possui como qualquer outro projeto no Drupal, seja módulo ou tema, uma página totalmente dedicada a esse projeto, com informação muito relevante, uma coluna em que podemos ler e aceder à documentação, código, outros projetos relacionados e na parte inferior, os downloads, temos uma lista de downloads com as várias versões Verde é sempre a versão recomendada, ou seja, a versão estável. Temos aqui para 7, para 6, para 5 e para 4, portanto é um módulo bastante popular e, e desde sempre existiu e foi utilizado. Vamos fazer já o download do nosso Z Temos à escolha o fecheiro Z ou Zip. Neste caso vamos utilizar o Z porque, enfim, é um sistema que, que eu utilizo para descomprimir os meus fecheiros mas uh, tem também versão uh, alfa e versão dev. Estas devem ser preferidas em uh, preferência das, uh, da versão de cor verde, que é estável. Porquê recorrer a um módulo admin menu? E já agora explico o que é que faz este módulo. O admin menu é este módulo que cria uma barra no topo em que me permite aceder aos itens de menu de uma forma dinâmica, muito direta e rápida. Eu posso saltar imediatamente para a publicação de comentários sem ter que clicar em, em Content Management, Comments, List e Publish Comments portanto, seriam 4 ou 5 cliques e assim é direto uh, isto no, no, no D7 uh, com a toolbar, que é esta barra superior não é possível, portanto tenho que clicar no item superior depois no, escolher o item que me é oferecido e então aí posso Começar a trabalhar e a ter outras opções. São duas formas de apresentar o conteúdo e com ele o trabalhar. Já fizemos o download do nosso módulo e vamos à nossa estrutura de ficheiros ver como e onde guardamos o admin menu. Este módulo, como qualquer outro módulo Drupal, tem uma localização que deve ser dos nossos projetos contrib. Copiamos o nosso módulo, depois de o extrairmos, e vamos à raiz da nossa instalação. Quem já instalou e quem já teve a curiosidade de, explique, de, de explorar os ficheiros do Drupal, sabe que estes, eh, todos estes ficheiros que estão na raiz, bem como as pastas, exceto o Sites, são pastas e ficheiros do Core. O Sites é a única que, eh, pertencendo ao Core, é personalizada e deve ser aqui que nós devemos alojar os nossos projetos. Porquê trabalhar e colocar tudo o que é contrib no, na pasta sites? Porque evitamos, eh, de quando queremos fazer uma atualização do Drupal Core, não corrermos o risco de, eh, de fazer override ou de apagarmos fecheiros e módulos e temas que, entretanto, tivemos eh, a personalizar. Se repararem, eu tenho uma pasta de nível superior módulos e outra de temas, mas não é aqui que eu devo guardar os meus módulos, não é aqui que devo guardar os meus temas. Estes são do core e devem ser preservados. Vamos então a sites, para guardar o nosso admin menu, que é o um módulo contrib, vamos a all e uh, encontramos aqui as pastas modules themes ou Libraries, se elas não estiverem criadas, criamos a pasta normalmente, e aí nesta zona podemos fazê-lo sem qualquer problema, porque não há um, permissões especiais. Neste caso, e porque o admin menu é o um módulo, entramos na pasta módulo e colamos o nosso módulo. Admin menu já está cá. Voltando ao nosso site Drupal, a nossa instalação Drupal, e refrescando a, a tabela dos módulos, verificamos se estivermos a usar o módulo Filter, que temos um novo capítulo, que é o Administration. Em Administration, clicando em Administration, ativamos o Administration Menu e o Administration Menu Toolbar Style para termos o efeito que pretendemos neste efeito de menu. Todavia, e porque nós não queremos a toolbar e o administration menu em conflito, vamos desligar no core os módulos relacionados com o toolbar. São eles o overlay, o shortcut e a toolbar. Desligamos overlay, Shotcut e Toolbar. Guardamos a configuração e agora temos a certeza de ativar o, menu, o admin menu sem entrar em conflito com o que, os módulos por defeito que vem com o Drupal 7 relacionados com a administração e o menu de administração na barra superior. Se experimentarmos neste momento verificamos que houve uma alteração. O Admin Menu já assumiu a sua posição no topo, desligamos o toolbar e temos o Admin Menu e podemos logo criar e manejar e, e, e manipular toda a informação e ver o seu conteúdo saltando automaticamente para as nossas eh, configurações e o que pretendemos. Há quem prefira este esta solução, outras pessoas preferirão o atubar. Agora fica ao critério de cada um o que utilizar e quando. Espero que tenham gostado e que façam bom proveito deste módulo. Obrigada.